Aqui, ó, você tem uma manga de confeitar, descartável. Então, tem um bico perlé, você pode pegar qualquer um que tem um furinho assim, ó, tá vendo? Você coloca ele aqui. um corte aqui para sair o bico Ok? Vou colocar aqui para não cair em nenhum outro lugar Cair no meio do creme, por exemplo É bom sempre você pegar esses pedacinhos aqui, ó E tirar da mesa E aí você corta as bordinhas aqui, ó a minha, só para facilitar a sua vida. Por que que eu estou usando esse bico aqui? Você pode usar qualquer bico, mas como eu vou fazer o furo com o bico, fica, fica mais fácil você conseguir furar. Por isso que eu coloco esse, esse biquinho aqui. Pode ser qualquer bico, pode ser de plástico, inox, a marca não importa. Tá. Então aqui está o nosso freme, Aqui está o, o coco e aqui está o, o leite. Vou colocar aqui de uma forma mais organizada para facilitar a nossa, a nossa vida aqui. Então, minha sugestão. Sempre faça como se fosse uma linha de produção. Então, eu vou começar daqui, vou pegar esse, vou pôr o, o creme, depois o leite e o, o, o coco. Aqui eu coloquei leite, se você quiser você pode colocar um pouco de leite condensado também para dar um saborzinho mais doce. Se tá? você quer ficar leite de coco, aí fica a seu, sua criatividade. Tá? Aqui eu só deixei com, com leite. Quando eu quero mais doce, eu coloco, eu diluo um pouco de leite condensado aqui no, no, no, no leite, tá? Quando você vai colocar o creme, você faz assim, ó, pega a manga, ó, vira ela até a metade, ó, tá? Ah, mas eu queria colocar mais, então você pega uma manga maior, porque senão ela fica vazando por cima, aí não fica legal, tá? Ó, vou pegar o creme aqui, ó, vou colocar ele aqui. eu ele aqui ó, venho e vou torcendo ele para ele descer, tá vendo, para ele não sai por cima, fica um, faz menos sujeira e fica mais profissional, ok? Luva quando você for pegar, sempre sem talco tá Senão vai dar uma contaminação, certo? Tal, vai pegar na comida, quando a pessoa for comer Vai dar essa contaminação com o tal Então, tá. Então, ó, vou fazer alguns aqui para vocês, vocês verem ó. Então, vou soltar aqui, ó. Como é que nós vamos fazer aqui? Ó? Pega um desse aqui. Se você quiser fazer em qualquer dos lados, não tem problema nenhum. O que você não pode fazer é querer colocar demais, porque quando você coloca demais, ele volta, ele cospe para fora o, o, o creme. Então, ó, se eu vier aqui ó, e fizer aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. coloquei, ó, fiz o furo, tá vendo? E vou apertar para colocar. Ó. Eu vou colocar bastante só para ver. Ó. Ó, ele começa a cuspir, ó. Está vendo que tá, ele está cuspindo, ó. Tá vendo? Aí não é legal. Então, com a linha de produção, você vem aqui, ó. Vem fazendo. Então, fura ele aqui, ó. E injeta. Não coloca muito Porque senão ele vai ficar Saindo, ele vai ficar retornando tá? O pãozinho vai jogar pra fora Vem aqui, ó uma então, injetado Vem aqui Coloca Injeta